Jair Bolsonaro assina decreto que facilita a posse de armas e hoje se reúne com o presidente da Argentina. Parlamentares do Reino Unido decidem hoje se manter primeira ministra no cargo após rejeição de acordo para a saída da União Europeia. Ataques a carros fortes disparam e batem recorde em 2018. São Paulo vence e avança na Copa São Paulo. Já o Palmeiras perde para o Figueirense e é eliminado. Os chineses anunciam que fizeram brotar uma semente de algodão na parte oculta da Lua. Tudo isso agora no Fala Brasil. Um ótimo dia para você. Olá, um excelente dia, seja muito bem-vindo. A gente começa essa edição com uma denúncia de trabalho escravo. 32 bolivianos foram resgatados de uma confecção de roupas na Grande São Paulo. Os trabalhadores viviam em condições precárias, faziam uma carga horária de até 17 horas por dia e ganhavam um real por cada peça produzida.